Manifesto contra o trabalho, parte 2 A sociedade do apartheid neoliberal O impostor tinha destruído o trabalho, e ainda levara consigo o salário de um trabalhador. Agora há de trabalhar sem salário, mas mesmo na masmorra, há de pressentir a bênção do sucesso e do ganho. Pelo trabalho forçado, deverá ser educado para o trabalho moral, enquanto atividade pessoal e livre willen Heinrich Hiel, o trabalho alemão, 1861. Uma sociedade centrada na abstração irracional do trabalho desenvolve necessariamente a tendência para o apartheid social, se a venda é eficaz dessa mercadoria, que é a força de trabalho, deixa de ser a regra para passar a ser a exceção. Há muito que esta lógica é secretamente aceite e até apoiada ativamente pela totalidade das facções integrantes do imenso campo do trabalho, que abrange todas as tendências políticas. Já não discutem a questão de saber se cada vez maiores camadas da população são empurradas para marginalização e excluídas de qualquer participação social, mas apenas como impor esta seleção. A facção neoliberal entrega o trabalho sujo, social darwinista, à mão invisível do mercado, Neste sentido, as estruturas do Estado Social são desmanteladas, de modo a marginalizar o mais discretamente possível todos aqueles que já não conseguem participar da concorrência. Só é reconhecido como ser humano quem pertencer à confraria cínica dos vencedores da globalização. Todos os recursos do planeta são naturalmente usurpados pela máquina autotélica do capitalismo quando já não são aplicáveis de forma rentável para esse fim, são deixados de pousio, mesmo que ao lado populações inteiras morram de fome. Para tratar do lixo humano indesejável há a polícia, Aceita as seitas religiosas redentoras, a máfia e a sopa dos pobres. Nos Estados Unidos e na maior parte dos estados do centro da Europa, há mais gente na prisão do que em qualquer ditadura militar mediana. Na América Latina, são diariamente assassinados, pelos esquadrões da morte e da economia de mercado, mais meninos de rua e outros pobres do que oposicionistas nos tempos da mais negra repressão política. Aos excluídos, já só resta uma função social, a de servirem de exemplo de sua azor. A sua desgraça deverá servir para espicaçar todos aqueles que ainda se encontram na corrida para a terra prometida da sociedade do trabalho, a lutar por um lugar ainda que entre os últimos e para manter a própria multidão dos perdedores no movimento febril, de modo a que não lhes ocorra a ideia de se revoltarem contra as exigências desavergonhadas do sistema. Mas, mesmo obrigando a maior parte dos indivíduos a pagar o preço da auto-renúncia, o admirável mundo novo da economia de mercado totalitária reserva-lhes um lugar de homem sombra numa economia sombra. Só lhes resta servir humildemente os mais bem pagos ganhadores da globalização, desempenhando o papel de mão de obra barata e de escravos democráticos da sociedade de prestação de serviços. Os novos trabalhadores pobres estão autorizados a limpar os sapatos aos últimos homens de negócio da moribunda sociedade de trabalho, a vender-lhes hambúrgueres contaminados ou a vigiar os seus centros comerciais. O que tiverem deixado o cérebro no vestiário podem ainda sonhar com a possibilidade de se tornarem milionários na prestação de serviços. Este mundo de terror já é uma realidade para milhões de seres humanos nos países anglo-saxônicos, para já não falar no terceiro mundo e na Europa de leste. Quanto à Eurolândia, mostra-se decidida a recuperar rapidamente o tempo perdido. A imprensa econômica há muito que deixou de fazer segredo da perspectiva que idealiza para o futuro do trabalho. As crianças do terceiro mundo, que limpam os para-brisas dos automóveis nos cruzamentos poluídos, são um luminoso exemplo de iniciativa empresarial que deve orientar, tão solicitamente quanto possível, os desempregados da nossa sociedade, supostamente carenciada de prestação de serviços. O modelo do futuro é o indivíduo na qualidade de empresário da sua força de trabalho e da sua proteção social, escreve a Comissão para as Questões do Futuro dos Estados Livres da Baviera e da Saxônia. E prossegue. A procura de serviços indiferenciados, diretamente prestados a um particular, é tanto maior quanto menos custarem os serviços. Ou seja, quanto menos ganharem os prestadores de serviços, no mundo em que as pessoas ainda tivessem o respeito por si próprias, uma tal afirmação provocaria necessariamente uma onda de revolta social, mas no mundo de animais de trabalho domesticados, suscita apenas o um inócuo encolher de ombros.